Olá a todos que estão assistindo esse vídeo, boa tarde! Então, hoje eu vim trazer a minha primeira música, eu não acertei o tom de voz dela direito, e eu não sou uma cantora nem nada assim, tipo, não faço aulas de canto, é por pura diversão que eu canto, por isso eu não sei nada de tom e tal, sabe? Então é isso, vou começar. <música> Não me arrumei pra fazer isso Espero que esse vídeo tenha ficado bom Eu vou publicar o melhor quando eu melhorar a minha voz Mas por enquanto é só isso é, Deixe seu like, se inscreva no canal Não sei se eu vou publicar isso, mas tudo bem é, Estou tentando melhorar em tudo que eu estou fazendo No momento Estou tentando melhorar no ukulele Estou tentando melhorar no violão Estou tentando melhorar meu desenho Melhorar tudo E vou tentar fazer uma música de trap eu sou uma pessoa assim, tipo, eu gosto de trap, eu escuto muito trap, mas eu nunca me imaginei fazer um tra trap, então eu acho que vai ser uma coisa legal. Se vocês quiserem ver isso, é só se inscrever aqui no canal. E é isso. Comentem, por favor. Me deem bope, por favor. E, é, eu acho que eu vou publicar isso no meu Instagram, eu não tenho muita vergonha, mas eu acho que eu vou. E é isso, beijo.